Gente, vamos ver como enviamos uma tarefa. É um, relativamente simples. Primeira coisa, vamos clicar no botão enviar tarefa. Em seguida, vai aparecer essa caixa de diálogo aqui. primeira seria envio de arquivos, onde você faria tarefa no seu computador, salvaria no seu computador. Pode ser no Word ou outro editor de texto qualquer. E a outra maneira seria texto online. Essa maneira aqui, onde você vai digitar o seu texto, tá certo? Vamos a primeira, que é envio de arquivo. Primeira coisa, nós vamos aqui, ó. Aqui, neste, neste ícone, adicionar o arquivo propriamente dito. Vai selecionar o arquivo. Vamos pegar um arquivo aqui. Eu vou enviar esse arquivo. Se quiser, você coloca um nome aqui qualquer. Se não quiser, pode deixar em branco, que ele aproveita o próprio nome. E vamos colocar, vamos enviar este arquivo. Automaticamente, você vai perceber que ele já, ele já é incorporado à plataforma, tá certo? Esta é uma maneira. Tudo bem. Ah, mas Edson, eu achei, por enquanto eu quero a outra maneira, que é mais simples. A outra maneira é o seguinte. Você vai fazer um texto online, clicou aqui neste editor. Então, vai fazer, dar o título do seu trabalho. Opa, é, e aqui você vai digitando tranquilamente seu texto. texto. É o primeiro trabalho, oh, vamos colocar essa primeira tarefa que estou enviando ao Saúde Network. Pronto. Se você quiser, você pode ajustar alguma coisa aqui, como colocar em negrito pode colocar sublinhado e aí vai ficar de acordo com o freguês pronto, em seguida clica salvar o que que aconteceu? você tem aqui um resumo de que foi enviado né tá certo? aqui o status aqui você pode enviar eu deixei a possibilidade de enviar várias vezes tá certo? mas se você percebeu que não precisa mais modificar que seu texto está excelente que vai tirar um 10 então, automaticamente, você vai enviar tarefa. Se não, você vai editar envio. Aí, retorna aquela tela inicial, onde você pode organizar seu trabalho, tá certo? Então, vou voltar aqui. Ah, é, agora já estou bastante convicto que eu vou tirar 10. Então, envia a tarefa. Aliás, 10 não. A pontuação máxima, que no caso, seria 3. Então, envia a tarefa. Pronto, dessa maneira, ele pergunta se tem certeza que deseja enviar o trabalho para a classificação? Sim, de lá. Pronto, o trabalho agora está na plataforma. Note que não há nem um botão para você editar, para você manipular, porque o trabalho já foi enviado para avaliação. É fácil, né?